Acabou de sair na internet o trailer de Esquadrão Suicida, aquele que passou na Comic Con, e eu decidi, como tá na moda, gravar minha reação quanto ao trailer. Vamos lá dar play nessa porcaria aqui. The of the pior piores dos piores. Vamos dizer que eu um buraco dentro de um buraco. rumores oh, yeah. superman algum tipo de os caras são vilões, muito vilões. Os well, são caras Estão num buraco do buraco mesmo, todos presos lá. A Alequina, a queridinha de todo mundo. O Smith dando umas porradas. O Prox, crocodilo. O que você precisa Essa música de algum lugar, vamos salvar o mundo. Vai ter amorzinho. Já falaram, já dá pra ver que vai ter amorzinho. O Crocs tá legal. Cara, essa máscara do Batman é legal. Não, eles saíram como um monte Ah? You oh, I'm not going to kill you. I you I'm just gonna hurt you. Really, really. Gostei, gostei, gostei. Eu eu tô com um pé atrás, eu tô com um pé, eu tô com dois pés atrás quanto a esquadrão suicida, mas eu vou dizer para vocês que eu gostei desse desse trailer. Eu gostei, really, really bad. Aquilo que o Jared Leto fez na Rússia quando ele tava quando ele falou, quando ele tava, para, logo essa porra. Para, porra. Esse filme vai ser legal, The Man of From Uncle. O homem da. da o agente da Uncle. Esse filme vai ser legal. Mas vamos voltar a Esquadrão Suicida. Gostei, gostei do, do, do primeiro trailer, gostei mesmo, eu achei que o ritmo tá legal. Tá mostrando os caras na, na cadeia. Uh, uh, presos porque eles são vilões, tá mostrando a Amanda Waller falando que ela é fodona e que ela vai controlar todo mundo e que se acontecer der alguma merda a culpa são dos caras. Aí os caras já se reconhecem como esquadrão suicida. Assim, nós somos o esquadrão suicida, nós vamos nos suicidar para salvar o povo. Tá mostrando a doideira do, do, dos personagens, o, o a Alequina. Tá, tá legal, tá legal, gostei. E, e aparece o Batman em cima do carro do Coringa. E aparece o Coringa dizendo que ele tá really, really crazy. Cara, a internet vai vibrar pra caralho com esse, com esse trailer, isso não tem a menor sombra de dúvidas. Eu ainda tô com o pé atrás, eu ainda não sei o que esperar desse, desse trailer, mas inicialmente o trailer tá com um corte muito legal. A música tá legal? Eu quero... não, que música é essa? Alguém me disse que música é essa. Eu sei que música é essa. Eu vou ter que pesquisar que música é essa. É, eu conheço essa música, mas eu não me lembro qual música que é. Então é isso. Diga o que você achou do, do, do trailer de Esquadrão Suicida aqui, qual, qual foi a sua reação quanto ao trailer de Esquadrão Suicida, que sinceramente é, eu gostei do primeiro trailer. Não mostrou mais do que deveria. Eu acho que tá legal. Os caras presos, indo pra, pra ação. Amanda Waller falando que é ela que põe o pau na mesa. O Coringa fazendo a sua ponta, que é o que a internet quer ver. Gostei. Inicialmente eu gostei do, do, do, do primeiro trailer. E aí? O que você achou do primeiro trailer? Deixa a sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. E visite, inscreva-se no, no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook, seja meu patrão. E é isso, gente. Daqui a pouco tem mais vídeos no canal do Nerd Rabugento. Inscreva-se!